Eu gosto muito de contar metáforas, elas sempre me dão um bom aprendizado. Então eu vou iniciar este vídeo contando uma metáfora para todos nós. Na Grécia Antiga, um artista plástico com a sua pedra de granito enorme e com as suas ferramentas, ele tirava lascas de pedra dessa pedra enorme. Havia um garoto de 11, 12 anos sentado observando o artista plástico num determinado momento, esse garoto procurou o artista e disse, o que, que o senhor está fazendo? Eu estou tirando pedaços de pedra, que não, não, não me interessam. Mas por que, que o senhor está fazendo isso? Eu estou fazendo isso, garoto, porque dentro dela, lá no interior dela, existe uma alma pura, existe uma deusa, existe um verdadeiro amor. Eu não sei, nem o é objetivo desse vídeo, perguntar para você quantas lascas de pedra, você tem que tirar de dentro do, ou do seu exterior para que você sinta o verdadeiro amor. Neste vídeo nós vamos conversar sobre por que não consigo me amar. A minha intenção não é definir o que é o amor, mesmo porque você tem milhares de vídeos aqui no canal do YouTube que falam sobre o amor. O meu foco aqui é como que eu, como que você pode viver o amor. Ou melhor, como você pode Sentir o amor no seu dia a dia. Bem, vamos imaginar que você não conhece a minha história, se conhece gratidão, a repetição e a mãe do aprendizado na nossa evolução. Hoje eu tenho 69 anos, mas faz somente nos últimos 4 anos que eu consegui fazer todo o entendimento e começar a vivenciar o amor no sentimento que o Pai nos ensinou. Até os 47 anos eu tive uma vida com foco no ter. Família, dinheiro, bens, era funcionário do Banco do Brasil, mas de repente tudo se ruiu. Por quê? Tudo era fundamentado no ter, na efemeridade, no egoísmo, movido pelo intelecto e o ego. E os dois são parceiros de ilusões prazerosas. Porém, tudo acabou. Doeu muito, gritos de socorro, fundo do poço, depressão, transtorno bipolar, câncer, falácia, enfim, sozinho era o fim. Uma morte física, uma morte mental, uma morte emocional e espiritual. Porém, eu quero que você saiba que o universo sempre tem um recado para você e você sempre tem uma segunda, uma terceira chance de recomeço. Sozinho, recomecei, pois tem que haver uma morte do passado ou no passado para uma nova vida. E isso ocorreu comigo. Quando você tem uma ferida aberta, ela é impossível é, de deixar você vivenciar o amor. Ou você cura a sua ferida entrando em contato com ela, ou a ferida mata o amor que você tem no seu interior. Recomecei. Fui buscar a minha missão, o autoconhecimento, os primeiros passos começaram a ser dados e uma nova visão do que eu havia aprendido na dor e com ela comecei a exercitar. Eu sentia que era possível buscar e viver o verdadeiro amor pelo qual somos criados e ao mesmo tempo eu sabia que o caminho era muito íngreme e difícil. Não basta somente querer. É preciso todo um aprendizado, um processo, uma transformação interior. Isso sangra, isso dói. Não há transformação sem dor, sem sentimento de corte umbilical a morte do passado. Alguém me disse um dia: O amor cura tudo. Eu fui buscar o caminho. Algo internamente me movia para isso. Eu acreditei. As fichas começaram a cair. Por exemplo, a maioria das pessoas entende o que é o amor, intelectualmente. O que é o amor. Mas não consegue vivenciá-lo. Por quê? Eu me perguntava, por quê? Por que se eu também vivia isso? Sei tudo. Mas eu não consigo comungá-lo. Tive que mergulhar mais ainda. Sabia que a construção da ponte era extensa, mas eu precisava cruzar as minhas resistências interiores, a autopunição, a sabotagem, as crenças limitantes para encontrar o verdadeiro amor, que sou eu. Eu precisava quebrar o padrão interno criado por mim. E a maioria das pessoas tem esse padrão criado pelo mundo exterior. E aí não consegue vivenciar o amor. Durante a caminhada, era preciso ressignificar as emoções negativas e eu fui observando que o caminho era possível. E quando você deseja no seu coração, o universo diz amém. Eu consegui. Faz pouco tempo, quatro anos, é, que eu encontrei, diante das minhas dificuldades, eu me encontrei. E hoje eu vivo o que é o amor na sua essência. É muito agradável, é muito agradável para a minha criança interior, é muito agradável viver o amor, sentir a natureza e a graciosidade do Pai. Como diz Yogananda, santo é um pecador que nunca desistiu. Eu não vou desistir da busca e se você não desistir saiba que é possível viver o amor. Talvez a pergunta seja, por onde eu começo, professor Bis? Por você. O caminho é caminhar por onde você imaginar e conscientemente observar se esse caminho é o processo que te pode conduzir ao teu paraíso interno. Mas é caminhar. Mas qual é o caminho? É o teu caminho. De repente não é o meu, é o seu caminho. É a sua maneira. O gostoso é que você pode conduzir o que é seu. E depende só de você. Às vezes, aliás, na maioria das vezes, você pode ter um mentor, um guia, um professor, alguém que já fez, mas o ato de caminhar é seu. Por que você não consegue se amar? Por que você não quer se amar? Por que, que você continua... No mundo da ilusão. Eu sei que você pode. Vai doer. Mas os resultados são divinos. São maravilhosos. Pois você é um ser de luz. Especial. E merece saborear o amor do Pai. E somente. Se abrir para Ele. É dizer. Seja bem vindo. Eu quero te amar. Eu quero me amar talvez os seus grandes desafios, mas você pode, você tem essa propriedade, você foi feito numa atitude de amor, você está aqui para ser feliz, comece e eu vou aplaudir a sua decisão, porque é uma delícia você sentir que você é o próprio amor. Bem, espero ter colaborado a sua evolução com esse tempo que ficamos juntos, se não me perdoe. Assine meu canal no Youtube, deixe um comentário, é muito importante comentário positivo, negativo, é muito importante esse comentário, é, compartilhe com seus amigos, me acompanhe nas redes sociais, e um abraço carinhoso, não mascar, e até o próximo vídeo.